Vamos ao vivo agora com Albert Silva, porque hoje a gente começa a semana do microempreendedor individual, viu? Quem passa em frente ao Sebrae já vê toda uma movimentação nesta manhã de terça-feira. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a semana do microempreendedor aqui em Três Lagoas. O pessoal aqui ó já está, né? Já está todo mundo aqui na expectativa, né? Esse evento que será gratuito hoje aqui em Três Lagoas é destinado aí a pessoas que estão interessadas em formalizar aí o seu negócio. Essa ação conta com atendimento, com palestras que visam melhorar a gestão dos negócios. a iniciativa para apoiar o pequeno negócio né? e quem deseja empreender. Só para a gente ter uma ideia, aqui em Lagoas atualmente são 9.944 microempreendedores, destes 4.858 são mulheres e 5.000... E 86 são homens, eu vou conversar agora com a Patrícia Tayana, que vai dar mais detalhes, né, sobre esse evento, que é um evento que chega aqui para tirar todas as dúvidas, né, Patrícia? O pessoal que tá empreendendo aí precisa, né, de tirar essas dúvidas e hoje é o dia, né, bom dia. Bom dia a todos. É, hoje é um dia muito importante, né? Nós vamos estar aqui das 8 até as 20 horas, com diversas palestras, com atendimento. Temos diversos parceiros que estarão com a gente aqui, os bancos vão estar aqui para falar sobre linhas de financiamento para o MEI. Teremos já agora às 9 horas a palestra Como Vender pelo WhatsApp Business, que vai ser gratuito aqui também. Teremos à tarde é, também é, como formar preço, né? Se o seu preço está certo, como se tornar um MEI. E às 19 Horas nós vamos ter a palestra com o Valdir Pipoqueiro, o pipoqueiro mais famoso desse país. E é muita gente que vem empreendendo, né? Só que precisa né, se atualizar, precisa tirar mais detalhes, né? Para vender mais, né? E tem essas ferramentas, né? Com certeza, aqui no Sebrae a gente tem todas essas soluções e esse suporte. Então não é somente empreender, né? Tem que saber lidar com a gestão, tem que saber como formar preço, né? Como encontrar o seu nicho e o seu segmento, onde que está o seu público-alvo, e o Sebrae está aqui para ajudar em todas essas etapas. Bom, a gente teve aí uma época de pandemia onde as pessoas né, foram obrigadas a empreender, né? E aí, passada a pandemia, essas pessoas continuaram empreendendo, né? Com certeza. E o microempreendedor individual, ele vem para é, formalizar as pessoas que já exerciam uma atividade e que ainda é, estavam na informalidade, né? não tinha é, essa estrutura. Porque assim, com o, o MEI você pode ter um CNPJ, com esse CNPJ comprar né, com o CNPJ de maneira mais barata, ter uma conta de pessoa jurídica. Então são diversas vantagens né? e está regularizado. Que legal. Bom, fala mais um pouquinho do que, que vai acontecer hoje, né? Começa daqui a pouco, daqui por volta das 8 oito e meia. Conta pra gente o que, que vai rolar hoje aqui. Nós vamos ter até exposição de artesanato aqui com a Clans que vai expor os trabalhos lindos delas aqui também. Nós vamos ter é, todo o trabalho de mutirão de formalização, então você que quer se formalizar, o momento é agora. Ah, você tem alguma pendência, precisa fazer um parcelamento, vamos estar aqui. É, maio é o mês da declaração anual de faturamento do MEI, nós vamos estar aqui fazendo esse atendimento gratuito também. Então nós vamos ter todas essas palestras, iniciando agora às 8 e meia, e também todos esses atendimentos com os parceiros, né? É, é, e também aqui dentro do SEBRAE. E o evento é gratuito, né? Totalmente gratuito. Todas, todos os atendimentos. Obrigado. Eu conversei aqui com a Patrícia e a Ana. Pois é, um evento muito interessante. São muitos empreendedores aqui em Transagosto. E, de repente, se você tem alguma dúvida, é só vir para cá, viu? Que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Um evento bem legal, um evento bem interessante, que começa daqui a pouquinho e você está convidado. Vai durante o dia todo, né, Albert? Ô, Albert, inclusive aí, é, esse trecho da Avenida Azuleite Pérez Tabox está interditado, né, com a Generoso Siqueira também por conta deste evento? Tá sim, Ana. Aqui, é, essa rua, né, tá... Tá, tá interditado, nós vamos até mostrar aqui para você, né? Que de repente que gosta, né? De que trafega aqui por, por essas áreas aqui. Aqui é, é pertinho aqui da Igreja Matriz, né? A gente tá vendo ali a Igreja Matriz, o pessoal que vem descendo ali, é, vem sentido aqui a essa rua, portanto essa rua sim, está interditada, né? O pessoal agora vai ter que pegar outras alternativas, né? Você que é acostumado a passar por aqui, para pegar ali a Avenida Capitão Lito Mancini, que está um pouquinho ali mais próxima, né? Que é uma via aqui de muito movimento aqui em Três Lagoas principalmente essa que passa aqui em frente aqui à igreja matriz. Portanto, está impedido devido a esse evento que o Sebrae está fazendo aqui. A opção é a hora que você descer aqui, né? A rua em frente da igreja matriz é virar aqui sentido Avenida Capitão Linto Mancini, né, Ana Cristina?